Esta apresentação, Mariela Rocha e Sandra Reis Mariela, com a palavra, eu fico aqui do lado Bom, vamos fazer esta apresentação juntamente com Sandra Vamos lhes contar sobre as especializações do campus LACNIC Vamos perguntar ao público, quantos de vocês conhecem o campus? Olha que bonito, quantos conhecem? Isso é muito bom, que alegria. Então, para quem não conhece, vamos contar um pouco do, do campus e também sobre as especializações. E para quem já conhece, para que possam fazer mais coisas com o campus, aproveitando essas novas especializações. Isso mesmo. Para quem ainda não sabe o que é o campus LACNIC, é a plataforma de aprendizagem online do LACNIC, uma plataforma de aprendizagem baseada em nuvem, que já desde 2014 oferece diferentes cursos com tema, é, tópicos técnicos ligados ao mundo da internet, IPv6, DNS, roteamento e sim por diante. Na tela, se me ajudarem, sim. Então, vocês vão ver a página principal da plataforma do campus LACNIC. Vocês poderão ver que tem diferentes tópicos que eu já referi também esses cursos que podem ver na tela tem duas modalidades de aprendizagem temos cursos de forma, modalidade autoassistida e de modalidade tutoriada ou assistida por um tutor. lembrem das modalidades porque mais adiante com a Mariela vamos lhes contar um pouco mais sobre o que envolve a questão das especializações outro ponto importante também fica o um link ali no slide, para que possam acessar e pesquisar por conta própria e quem está remotamente vamos colocar o link no chat do Zoom. Acrescentando ao que falou, falou Sandra é um espaço de aprendizado sobre questões técnicas da internet e outros não tão técnicas como são os cursos sobre governança de internet eles estão em espanhol e também em inglês e tem cursos que também estão em inglês como o IPv6 básico na medida em que conseguimos os recursos vamos passando os cursos que já existem em espanhol e que tem maior quantidade de alunos, vamos passando para outros idiomas. Então, é todo um processo que vamos fazendo a cada mês, a cada ano. E com tudo isto, Sandra, cresceu o campus nos últimos anos? Olha, na tela, queríamos compartilhar com vocês como foi a evolução do campus nos últimos três anos. Você quer referir sobre a evolução dos cursos? o que você estava referindo. Sim, os cursos evoluíram muito, não apenas em quantidade de cursos, mas em quantidade de edições que fazemos a cada ano. Vejam que em 2020 tínhamos oito tópicos nos, de cursos e em 2022 já tínhamos 13. Em 2023 são ainda mais, mas isso vamos contar no próximo ano. E as edições aumentaram de... 14 para 20 nos últimos três anos. Levamos muito em conta as, a pesquisa de satisfação completada pelos alunos quando fazem os cursos. Essa pesquisa de satisfação é obrigatória para poder prestar a prova final, porque para nós é muito importante conhecer o que, que os alunos pensam, cada um dos alunos de cada um dos cursos, e com base nisso, procuramos melhorar, mudar o que for necessário ou dar mais possibilidades, alterar as temáticas. Isso fez que possamos manter uma alta satisfação a cada ano com uh, os cursos que ministramos. Como podem perceber, sempre por cima de 90%, por isso mostramos com grande alegria neste gráfico. Sim, estamos muito felizes porque recebemos muitas sugestões eh, que sobre e, e, que mostram que, como são satisfeitos. Essas sugestões também aparecem nos, nas pesquisas de satisfação dos cursos. Aqui nesse slide vocês podem ver a evolução dos alunos, dos cadastrados os que temos no campus. Esses dados são dos últimos três anos. Como podem ver, tem uma curva de crescimento dos alunos que se inscrevem continuamente a diferentes edições que temos a plataforma, para nós é um grande orgulho e uma satisfação poder continuar a contar com vocês e que continuem a apostar em se capacitarem em questões técnicas nas diferentes temáticas que temos no Campus LACNIC. Outra, outra coisa que queria compartilhar é a quantidade de usuários ativos na, na plataforma do Campus LACNIC. Temos mais de 31 mil usuários, que, desde que começou em 2014, e não participam apenas pessoas da América Latina e do Caribe, mas de outras zonas geográficas. Mariela, temos alunos de diferentes países, na Europa, Ásia. Isso nos deixa muito felizes porque apostam pelas, pelos treinamentos que oferecemos no campus do LACNIC. Além do mais, é importante distinguir no gráfico os que são cadastrados ou usuários e os que são alunos. Os cadastrados ou registrados são as pessoas que se inscrevem, que estão interessados na oferta do campus e se inscrevem para cada um dos cursos. Os alunos são os alunos que depois de inscritos, eles iniciam o curso e o fazem. Por isso é que tem uma pequena diferença. Mesmo assim, são números que vão crescendo e são números bem altos. Agora vamos falar a parte mais interessante, que talvez vocês estejam aguardando. O que são as especializações? Vamos pedir a Edu que coloque um vídeo que a gente vai compartilhar com vocês. O Campus LACNIC agora oferece especializações voltadas para a operação de redes, operação de redes ISP, operação de redes campus, operação de redes data centers. Cada especialização tem três níveis, básico, intermediário e avançado. Quando completam os níveis da especialização que você estiver mais interessado, poderá prestar um exame integrador para obter sua certificação. Também há opções para quem queira se focar só, apenas nos cursos obrigatórios. Você pode escolher a ordem dos cursos e usar seus próprios tempos. A partir de 2022, todos os cursos do nível básico e alguns do nível médio e avançado por especialização. Na etapa 2, em 2023, poderão-se realizar todos os cursos do nível avançado de especialização operação de redes e ISPs e será habilitado o exame de certificação. O campus LACNIC cresce para co contribuir para co com o fortalecimento profissional de nossa comunidade. Bom, voltamos à nossa apresentação. Então, mostramos um vídeo sobre as especializações. De fato, é um programa pensado para fortalecer o desenvolvimento profissional de toda a região. E como puderam observar, também chegamos a outras regiões. Então, vamos fazer um resumo do que acabamos de ver no vídeo. O que são as especializações do Campus LACNIC? As especializações são um esquema de capacitação, como puderam perceber no vídeo. Estão focadas na operação de redes em diferentes temáticas, como visualizam na tela, operação de redes ISP, operação de redes Campus e operação de redes data centers. Ah, o intuito é que a percorrer um, uma trilha de cursos do campus LACNIC com o objetivo de obter uma certificação. Na especializa especialização que vocês escolham. As especializações são as que só são as da tela, em operação de redes, em data centers, em campus ou ISPs. São cursos que já existem no campus, a maioria deles. Agora, a ideia é que, quando falamos de especializações, vocês se perguntarão: como estão. Compostas essas especializações Que cursos tenho que fazer Os mesmos que fizeram até agora Aqueles que levantaram a mão e conhecem o campus E aqueles que além de conhecê-lo Fizeram cursos Esses cursos possivelmente já façam parte Das especializações Então vocês vão se perguntar Os cursos que eu já fiz no ano passado Vai servir? Porque as especializações São novas, sim, eles servem a gente fez uma lista que está publicada no nosso site, onde vocês poderão ver a partir de qual versão, de qual ano, os cursos são válidos. De toda forma, eu quero dizer, dizer que é muito, tem uma grande, abrange muitos cursos. Vocês vão encontrar que a maioria dos cursos que fizeram já são úteis para já ter cumprido parte dessas especializações. Isso mesmo, Mariela. Continuamos a avançar. Então, aqui temos o que mostrávamos no vídeo. Só um pouquinho que eu quero mostrar mais uma coisa. Fazer mais um clique. Ele não está fazendo... Mal. Bom, não faz mal. A gente pode ir contando ao mesmo tempo. Este é o esquema geral de capacitações. É justamente visual para que vocês possam ter uma noção de como vocês podem atingir a certificação de cada uma das especializações que a gente oferece. É como se fosse uma trilha que eu posso percorrer atingindo diferentes níveis. Então, depois, assim, uma vez atingidos os três níveis, eu posso obter uma certificação LACNIC. Acreditamos que da perspectiva visual fica bem claro, é importante... Então, queria acrescentar o que você está falando, Mariela, que é importante que saibam que esse caminho, essa trilha para as especializações, embora estejam organizados por níveis, vocês podem, não precisam fazê-lo necessariamente na ordem que vocês vêm dos cursos em cada nível, podem fazê-lo na ordem que vocês prefiram, podem começar pelo nível, interme, nível médio. Não tem um pré-requisito, uma restrição para fazer os cursos que que já estão no campus Lacnic. Isso era o que eu queria que aparecesse. Chegou na hora certa. Vejam que aí temos uns cartazes que fala próximamente, porque são alguns desses cursos ainda não estão online. E também viram no vídeo que tem fase 1, 2022, 20, fase 2, 2023. Para o final de 2023, vamos ter concluído a especialização em operação de redes ISP. O resto dos cursos para completar as outras duas especializações, os níveis inter... no nível médio e avançado, ainda estão sendo desenvolvidos para os próximos anos isso que a sandra falou é muito importante a ordem como para fazer os cursos não é preciso fazer o básico primeiro depois o médio na medida em que vocês vão completando os cursos a plataforma em si ela vai calculando o nível que vocês vão alcançando atingindo é possível que vocês estejam agora já num nível médio e ainda não perceberam se vocês não percorrem este esquema por exemplo, na especialização de operação de redes ISP. Vejam que o básico é comum a todas as três especializações, isso é excelente, porque se eu já tenho o nível básico, eu posso parar para pensar sobre qual é o rumo que eu quero seguir com a minha formação. Exatamente. Então, vamos continuar e vamos fazer um resumo, Sandra, um breve resumo do que a gente viu no esquema. Quais são, então, as principais características das especializações? É que elas estão formadas pelos cursos que já existem no campus e alguns que estão a chegar. Cada aluno pode realizar os cursos na ordem que achar melhor ou mais conveniente. Isso aqui é chave, a especialização é atingida quando, se, quando vocês atingem a certificação LACNIC. Isso nos pergunta muito, especialmente no stand que a gente colocou no LACNIC 39. Só um pouquinho. Sandra, se vocês querem contar que tipos de certificações LACNIC temos. O que é a certificação do LACNIC? Essa certificação é obtida quando completam os níveis, os três níveis da especialização escolhida e fazendo um exame de certificação. Neste caso, vamos ter duas modalidades de, de exame ou de prova para atingir a certificação. Uma é online, onde é sim, um requisito ter realizado todos os módulos dos níveis da especialização escolhida. É um exame que é especial com verificação de identidade, porque nós vamos validar o LACNIC e vai validar que a pessoa, que realmente é a pessoa que está fazendo esse teste, essa prova. E a outra é uma modalidade onde isso é feito presencial num dos dois eventos do LACNIC que temos por ano. Mas nós vamos informar mais adiante sobre essa modalidade, para que possam ter todas as informações completas em tempo e forma. Isso mesmo. Como Sandra referia, podemos escolher completo todos os cursos. Então, tenho a possibilidade de fazer esse, prestar esse exame ou prova de certificação online com o um sistema de verificação de identidade ou faço o esquema abreviado os cursos obrigatórios. Que também estão numa lista eh, disponibilizada no site quando vocês eh, visitem o site campus.lagnick.net quando vocês forem nas especializações está tudo descrito lá então o que, que é isto sandra o campus lagnick reconhece o esforço do estudante então, ligado a este esquema de capacitação, para cada nível atingido da especialização que vocês escolham, vocês vão obter uma, um reconhecimento. O LACNIC reconhece que o aluno completou os quatro cursos, pegamos a especialização em operações de redes ISP, porque a especialização que este ano estará completa. Então, para cada nível vocês vão receber um distintivo que reconhece onde vocês chegaram para que dessa forma vocês se sintam motivados a continuar no próximo nível até atingir a certificação. Então, não apenas reconhecemos os esforços, mas também tem uma espécie de prêmio porque esses distintivos vocês podem compartilhar na mídia social e também convidamos vocês a reverem seus perfis de alunos e verifiquem se vocês já não atingiram alguma delas. Possivelmente, quem já fez os cursos do nível básico poderão ver esse distintivo no seu perfil de que já tem o nível básico para as três especializações. Podemos passar para o próximo slide? Bom, muito obrigada. Este slide é para lembrá-los sobre nosso endereço, que é campus.lagnic.net. Agradecer. E falar que temos um dia a mais o stand do campus. Ainda recebemos consultas no stand. Amanhã de manhã poderão nos encontrar. E agora vamos passar ao espaço de perguntas. E ficam ali os e-mails, tanto de Mariela como o meu, para que possam nos perguntar se tiverem dúvidas depois. E vamos ver um espaço de perguntas e respostas, tanto remotas como presenciais. Muito obrigada. Temos uma pergunta online, que as é, certificações se renovam a cada tanto tempo, elas caducam? As certificações, não está previsto que elas caduquem, não pelo regulamento que temos hoje, ou como foram pensadas hoje, as certificações que vocês atingiram na especialização no, em, num ano determinado. Isso é importante, porque isso é o que vai constar do certificado qual foi o ano onde vocês atingiram a especialização, o que de alguma forma imagine, eh, acarreta uma data de vigoração. E temos uma pergunta, poderia falar seu nome? Javier de la Cruz, Telecomunicações Indígenas Comunitárias? Minha pergunta era que eu estava dando uma olhada na plataforma do campus e não vejo uma opção de cadastro. Só tem uma parte de se eu esqueci a, a senha ou iniciar sessão. Eu explico. Olha, as inscrições para os cursos no campus LACNIC são por meio do sistema de eventos. A gente tem um, uma agenda a cada ano dos cursos e tem o link para cadastro nas informações no site do campus. Então, quando você entra você acessa o link para se cadastrar, mas não deriva você direto para a plataforma, você tem que se cadastrar pelo sistema de eventos e depois, quando você confirmar a sua inscrição, no mesmo dia de início da capacitação, você vai receber novas credenciais, um usuário e uma senha para é, acessar o campus. Isso responde a sua pergunta? Só para as especializações? Não. Acontece que não tem um cadastro para as especializações, o que nós queremos que vocês entendam dessa apresentação é que vocês podem fazer os cursos e na medida em que façam os cursos que fazem parte da especialização, vocês obterão esse, ou percorrerão essa trilha para certificação. Depois, sim, vai ter uma... uma quando chegar a hora do, das provas ou exames, quando... Vocês então vão ter um registro é, que vai se abrir para isso, para fazer essa prova ou online ou presencial, só que ainda não está tudo pronto. Muito obrigada pela pergunta. Temos mais uma consulta online de Leonel Barreira que falam, boa tarde, quando é que abrem os cursos? Como foi a pergunta? Quando iniciam os cursos? Eu imagino que a data. Os cursos já estão online. Lembrem que os cursos das especializações são os cursos que hoje estão em vigor no campus. Os mesmos que vocês já conhecem e que já alguns de vocês fizeram. Então, quando iniciam as inscrições para os cursos, lembrem que vocês têm um calendário onde encontram a cada curso, cada edição, quando que abre a inscrição, quando que conclui a inscrição quando que inicia o curso e quando que conclui. A gente tem o mesmo calendário que sempre usamos. Eu tenho Eduardo Sarmiento, da Costa Rica. Uma pergunta. O alcance dos cursos está limitado às pessoas que são membros do LACNIC ou abertos ao público em geral? A gente não esclareceu isso na apresentação. Muito boa pergunta. Vamos aproveitar para... Falar qual é o benefício que os associados, os sócios têm. Os cursos são abertos à comunidade em geral. O que, que vocês podem ver como diferentes? Tem alguns cursos mais avançados, que são os que a gente denomina tutoriados, que tem um tutor que acompanha o aluno durante a gestão no curso que tem um valor, um custo, uma taxa, tem que pagar uma taxa. Para quem faz, é um, é, faz parte de um sócio, esses cursos com custos são gratuitos para os sócios. O que quer dizer isso? Que o sócio tem absolutamente todos os cursos grátis. Quem não é sócio do LACNIC só deverá pagar aqueles tutoriados, não os cursos básicos. O que acontece com a certificação? A certificação é gratuita. O que vocês têm que fazer é prestar esse exame. Quando chegaram nesse nível, a, a certificação é gratuita. Alguma pergunta adicional? De toda forma, vocês poderão nos encontrar. Temos mais perguntas? Não, não sei se temos no chat. Não tem mais perguntas. Entrou mais uma, eu acho que com essa já podemos concluir. Rafael Norberto Carrijo pergunta, boa noite, eu só vejo as ensinas básicas e média de IACP, não vejo as de campus e data center, aonde posso ir para que me atualizem as informações e o perfil do campus? É uma boa pergunta, deveríamos ver que ele escreva para campus.lagnic.net o que acontece é que os cursos de especialização em operação de redes e ISP serão disponibilizados como tínhamos referido no início da apresentação este esquema de capacitação vai ser implementado por etapas então no ano passado a gente acrescentou mais dois cursos e neste ano temos o prazer de falar que vamos completar o primeiro bloco da, operação, da especialização em operações de redes e IACP. E esses cursos que ainda não estavam disponíveis, estarão disponíveis neste ano. Se eu entendi bem a pergunta, eu acho que ele estava se referindo ao nível básico, que ele não visualiza no que representa campus e data center. Ele já atingiu o nível básico e é comum a todos, mas se essa for a pergunta porque quero saber se entendemos bem, então a resposta é que, por favor, escreva. Se precisar uma, de uma resposta mais específica, escreva um e-mail. Muito obrigada. Obrig Oi, boa tarde. Eu também tenho uma pergunta para estudantes de, de, que ainda não têm um, um bacharelado. Tem algum desconto? Nos cursos com custos E a outra pergunta É que você referiu que os membros Do LACNIC fazem os cursos Sem custos Então o que é que se precisa Para ser sócio do LACNIC Podem ser parceiros Universidades Como funcionar aí a isso São duas perguntas Eu acho que posso responder as duas juntas O desconto Ou quem obtém os cursos gratuitos são os sócios ou membros do LACNIC. Quem são esses? São aqueles que têm recursos numéricos, endereços IPs e sistemas autônomos. Eles são os sócios do LACNIC. É Possivelmente uma universidade seja sócia do LACNIC se tiver recursos próprios, se tiver, tiver endereços IP próprios, se tiver sistemas autônomos próprios, possivelmente sejam sócios do LACNIC, então, as pessoas que te, quiser fazer os cursos, tem que ver qual é o contato de, dos, me, para os membros da sua universidade e fazer as gestões para ter acesso aos cursos. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Chegamos à parte final. É, se tiverem dúvidas, podem escrever para o campus.alacnic.net também estaremos no stand para quem está aqui ainda, aqui, ainda amanhã. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, convidamos Mariela a descer. Vamos continuar agora. e vamos